Eu sou Neide Aparecida, Neide Aparecida da Silva, eu nasci em 1964 em São Bernardo do Campo, eu sou a filha do meio de uma família numerosíssima, de oito irmãos, é, meu pai e minha mãe são baianos, vindos da Bahia, do sul da Bahia, e cresci em São Bernardo, vivi é, boa parte da minha vida em São Bernardo, até, mais ou menos, os anos 80. Em anos 80 eu me mudo para o interior de São Paulo, vou para Franca. É, olhei, é, comecei a pensar a minha, o, o Partido dos Trabalhadores, olhar a militância política, a filiação partidária, é, de uma forma, assim, muito... sem muito pensar, assim, não, sem muita reflexão. É, lá para os idos de 75, 76, é, eu descobri que tinha, ditado, que tinha ditadura, que a gente vivia num, num país sob ditadura. É, eu estudava numa escola estadual perto da minha casa, lá no bairro Assunção, em São Bernardo Kennedy, que a gente tinha uma, uma diretora muito militarizada, que hino nacional, fila e tudo mais, e que colocava a gente em situações assim, muito unilaterais. E a gente, naquele momento, menina de tudo, tinha, sei lá, 13 anos, é, a gente começou a organizar um manifesto, porque a gente queria só o direito de usar um tamanquinho dentro da escola, que era moda, um tamanquinho francesinho. É, isso foi a primeira coisa que me colocou diante é, da indignação de falar: por que não ter tamanho? Por que não usar o tamanho? Por que, que eu não posso ser de tamanho? Então, eu nem tinha tamanho, tá? nem acabei nem tendo tamanho, nunca tive tamanho, uh, mas isso fez um despertar, assim ciência começa, isso fez em mim, produzir um despertar de olhar o entorno. É, na minha casa sempre se conversou muito sobre a vida, sobre política, sobre como as coisas se davam, é, e eu fui me aproximando do movimento estudantil primeiro, é, dos companheiros do Alicerce da Juventude Socialista, é, aí fui militar nesse, nesse lugar. É, eu tenho um irmão, meu irmão mais velho, sim Nelson, Nelson Rodrigues, foi dirigente da Convergência, do PSOL, teve no PT, e acabou que a gente partilhava um pouco essa coisa. Vai, vai, vai para o movimento, conversa um pouco. Eu comecei a fazer este lugar. Né, da, o movimento estudantil ali, conversando com as pessoas, o, a escola, o movimento, a reorganização da, da UPS, da, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, comecei nesse processo militante da convergência ainda, nos momentos... É, onde a gente não podia se reunir, ainda tinha a invasão da nossa da sede, os, os, os aqui todos aqueles momentos tal, e ao mesmo nesse ao, ao lado desse processo todo o processo de é, de movimentação do movimento sindical em São Bernardo, a reorganização, a construção do partido, e aí a gente é chamado a entrar nesse lugar, né? Nesse, nesse lugar, Ó, vamos para o PT, o caminho, vamos todo mundo filiar, entrar para o PT. Eu não podia me filiar, tinha 16 anos, era filiação, a gente chamava de filiação solidária, a gente ia lá, mas eles não queriam muito que a gente ficasse lá, não, não era muito tranquilo ser jovem. É... No movimento estudantil, a gente organiza um uma greve de apoio aos professores de 78, a greve de São Paulo e conheço o professor Luizinho nessa ocasião, ele era professor é, lá em São Bernardo, a gente faz uma grande movimentação dos estudantes, enfim, e aí eu me deparo é, numa encruzilhada entre é, a o que a convergência socialista propõe para os seus militantes, que era um giro para, uma, para, a, para os operários, para a luta operária, para, para, para esse movimento, e ficar naquele lugar que eu achava que tinha que ficar. Eu estava me estudando, queria ir para a universidade, eu saio da Convergência e, e passo a olhar o PT como uma, um lugar que eu queria estar, queria construir. É rebeldemente, né, porque era, é, t -t tinha vindo a convergência, fui fazer campanha, já tinha feito a campanha 82, do todo mundo dos é, ex isso, ex aquilo, do Lula e aquela coisa em São Bernardo, do, do movimento, a gente começa a reunir os estudantes e tal, e me filio, acabo indo para o PT, me filiando no PT. Ao mesmo, neste mesmo processo é, faço uma incursão pelo teatro popular começa uma movimentação no teatro tinha a experiência do teatro é, do Sindicato dos sindicatos metalúrgicos que era um teatro importante eles faziam uma, uma movimentação tinha uma cena uma cena cultural alternativa em São Bernardo a, a Paulíseia desvairada, então todo mundo se encontrava no show do Arrigo Barnabé, enfim, né? Eu começo a pensar também o campo da manifestação cultural das atividades. Eu não sou atriz, não sou artista, não fiz nada disso. Eu fiz gestão cultural depois, na vida, acabou, acabei indo para esse lugar. E me filio para o PT, vou para o PT e começo a militância de base, aquela militância mais rotineira possível. É, quem mora em São Bernardo tem, não tem muita opção, né? tem que militar com os grandes, acaba aqui militando para os grandes. Aí eu moro no bairro onde morava de Djalma Bom, então o meu núcleo de base ali, a conversa, era esse lugar. É, a campanha de 82 traz a eleição de Diadema, que era, foi riquíssima a disputa do Gilson e, de repente o Gilson era o prefeito de Diadema olha, você tem um prefeito de Diadema ali do lado a gente vivendo esse, essa efervescência todo mundo se descobrindo da política enfim é, e, na, e, e dentro do PT sempre dizendo eu não sou lulista, não quero ser lulista sou de São Bernardo, não quero ser lulista mas uma das imagens mais é, bonitas assim que eu carrego. Na escola que eu, que eu estudava, a gente sentava na escadaria de frente da escola para olhar as pessoas passarem logo cedo. A gente chegava cedo na escola, entrava sete e meia, mas chegava bem cedo, aí as meninas ficavam sentado, sentadas na frente. Pelo, pelo trajeto de da escola, subiam os, os meninos, os futuros engenheiros, porque é perto da faculdade de engenharia, importante. Então, ficava todo mundo ali observando os operários especializados passados, aquela coisa da paquera. E eu me lembro de ver e observar isso mais de uma vez, o Lula descendo com o seu Passat pela avenida. A gente morava no mesmo bairro ali, né? A gente morava por ali. E aquela aquele efeito do ser é, daquele lugar de estar naquele lugar e de respirar aquele processo de movimentação eu fui estudar na escola João Ramalho depois que a minha escola de ensino médio grande São Bernardo do lado dos sindicatos metalúrgicos e mais uma vez né, acabo indo para re nesse processo de reorganização do movimento secundarista é, vou para o centro cívico, olha que coisa feia, né? centro cívico, não tinha nada de livre, não era grêmio livre, não tinha nada de livre, é, a gente ganha uma, uma eleição, uma pauta da discussão de um centro cívico que oferecesse outras atividades para os alunos, não fui diretora desse centro centro cívico lá da, da escola, que teria função de Grêmio Livre por dois mandatos, com o pessoal que fazia teatro, a gente organizou, acabou organizando um, um processo dentro da escola que tinha uma cena cultural. Esse, esse lugar me forja, né? me é, constrói em, em mim uma percepção do fazer política a partir das pessoas dos seus interesses e, da, e, e de uma militância que milita no bairro, milita em qual lugar da sociedade né? porque eu não era operária é, não era da igreja e não era é, não estava na igreja, não estava no, no sindicato eu era estudante querendo encontrar esse lugar dentro do partido eu Fiquei um tempinho fora da, antes de ir para a universidade, eu fui para, prestei concurso, virei servidora pública. Com 18 anos eu ingressei no estado, um cargo na Secretaria de Educação numa escola perto do meu bairro, um cargo administrativo lá. Trabalhei um pouquinho, prestei vestibular e fui fazer faculdade no interior de São Paulo. Quando eu cheguei em Franca em 86, a gente já tinha prefeitos, né? já tinha um, uma cena, né? sendo PT já tinha aquela coisa de usar a estrelinha no peito, vender broche na rua, carregar a bandeira, enfim, já a gente fazia, tinha todo esse lugar. O interior tem um, um lugar da organização partidária diferente. De uma cidade como São Bernardo, São Paulo, é uma coisa doméstica, caseira, pequena, voltada em si mesmada no seu fazer, porque as dificuldades são muito, são muito maiores né, do que um grande centro urbano. Eu desci em Franca para fazer matrícula na faculdade e encontrei uma greve na rua. Cheguei na cidade no dia que estava tendo uma grande greve, o sindicato dos sapateiros estava... Era um sindicato forte, tinha se, tinha sido retomado, respondeu a esse processo e naturalmente eu fui fazer a matrícula na faculdade, saí da faculdade e fui ao sindicato entender que lugar que era aquele que eu estava indo. Quando eu fiz o X na minha inscrição de vestibular da Unesp, eu fiz história, é, eu tinha duas opções, né? era Franca ou Assis, aí eu olhei assim e falei, deixa eu olhar essas cidades, eu não tinha nem ideia, eu nunca tinha saído, de São Bernardo o máximo que eu tinha ido era até Agudos, que a minha avó morava em Agudos e tinha ido ao Rio de Janeiro uma vez, mas eu não tinha ideia do que, que seria atravessar o estado para chegar em Franca, mas lá pertinho de, de Minas Gerais. Eu fiz a escolha baseada e falei, ah, essa cidade é maior, acho que eu vou me dar melhor numa cidade maior, com, com fábricas, assim, com, uma, com essa perspectiva. É, eu cheguei em Franca e eu me encontrei lá. Muito, foi muito, muito bom morar no interior. E, chegando em Franca, eu fui para o sindicato e fui, encontrei um companheiro no, na faculdade, é, Gilmar Dominice, que é, era do diretório acadêmico, estava terminando o serviço social, e a gente conversando, eu só perguntei para ele, onde, onde é mesmo que é a sede do PT aqui? Como é que vocês fazem aqui para eu entender? E aí comecei a militar em Franca. Rapidamente eu fui para o diretório, Acabei ocupando o diretório, a executiva, é, servidora pública, porque aí eu, como era servidora de carreira, me transferi para o interior, então fui com cargo, com, fui estudar, cheguei na cidade, como diz o, os baianos, bancada, né? Já tinha emprego, tinha escola, tinha status né, de universitária, e aí... Fiquei lá em Franca, nós estávamos também fazendo um processo de construção da FUSE, que era a Associação dos Funcionários de Escola. Uma briga violenta, porque a gente era invisível, né? Tinha escola, tinha professor e aluno, não tinha funcionário, era assim que é. Ainda é um pouco assim hoje, né? Os trabalhadores de educação ainda ficam bastante no limbo. Isso era o braço sindical que eu não tinha, que eu precisava, que eu queria ter. E eu fui fazendo isso e, e me aproximei do sindicato dos sapateiros de Franca, que é um sindicato que foi bastante importante nos anos 90. Eu trabalhava na escola de manhã, ia para a faculdade à noite e à tarde eu ia no sindicato, na casa de formação do sindicato. Lá eu fazia zilhões de coisas, ajudava, contribuía na militância, no PT. É, e a gente tinha uma vida partidária que era do tipo, abre, a gente sustenta a sede, que eram sempre espaços pequenos, precários, varre a sede, limpa a sede, faz galinhada para arrecadar dinheiro, faz rifa, Faz festa, é o lugar onde. Vinha. Mas a gente, aquele lugar era o lugar onde todo sábado à tarde tinha reunião. Todo primeiro sábado do mês tinha reunião do diretório, mas todo sábado à tarde tinha uma conversa. Era um ponto de encontro. Era ali que a gente se reunia e discutia e discutia as ações e discutia a, a o, o encaminhamento, a, a estratégia e tal. É, assim foi, né? Assim foi indo. Eu fui. Quando eu saí da Convergência, eu te fiz uma promessa pra mim que eu não queria muito o vínculo de recorte, eu queria entender o que lugar pra onde que eu ia estar. Tá. Mas ninguém sobrevive no PT sem. Corrente. Hoje, em dia, nem, hoje em dia não sobrevive sem mandato mais, né? Sem estar num, num grupo de... Mas naquela época ainda era isso. Aí você tinha que entender isso, entender... Entender... É, qual o pensamento político, que lugar que você tá, para onde você tá. No interior as pessoas eram da articulação. Todo mundo era da articulação. Todo mundo... É, passou pelo processo de construção partidária do Zé de Seu, né? Que viajava o interior e, e, né? e organizava os diretórios pequenos e aquela, aquela coisa de ir para esses lugares. E... Mas eu não, não me sentia confortável na posição majoritária. Eu queria outro lugar. E em Franca tinha tipo, a base, o pessoal que se organizava é, nesse lugar. E aí eu acabei é, descumprindo uma promessa comigo mesma e fui militar numa coisa chamada Fórum do Interior, é, com os companheiros signatários, o Renato Simões vem desse lugar, depois se transformou em Fórum Socialista, e numa Unificação com a Vertente e a gente passou a fazer a discussão desse lugar Apesar de ter feito muitas coisas é, importantes com os companheiros de articulação eu sempre digo que eu tenho grandes amigos tem gente que nem acredita mas eu nunca estive organizada na articulação sempre estive campo, no campo é, da chamada esquerda do PT. Nem sei se isso cabe ainda né, nesse lugar, mas era assim que a gente falava antigamente. É, e aí vem, a, nesse, nesse caminho todo da militância né, do PT, né, me formei é, professora, comecei a trabalhar, fui trabalhar nos sindicatos de sapateiros num processo de formação. Eu ia tanto lá que no final das contas eu tinha a chave do sindicato, já eu abria a sede, fechava e eles acabaram me chamando para trabalhar. Oh, vem trabalhar aqui com a gente, vamos fazer formação, organizar, organizar coisas, vamos fazer seminário, vamos fazer isso. E no partido, nas campanhas, nas campanhas locais, quando você está num diretório pequeno, você, a gente faz porque que você precisa fazer. Então, você da executiva, você tem que assumir a coordenação da campanha, o candidato a prefeito está ali falando, ah, vou sou o candidato a prefeito, tem que ter programa. É, essa, o Luiz Cruz, que foi nosso, um dos nossos candidatos a prefeito, o maior candidato a vereador, aí ele falou assim, Franca tem TV, né? Então tem programa, sempre teve programa de TV. Então a campanha ficava mais difícil, era mais complexo, fazer isso mais complicado. Não, vai ter programa? Não, tem programa. Ele queria passar um... um não sei como chama essa... Passar só a, as letras, assim, explicando para a população por que não tinha programa de TV, porque não tinha dinheiro para fazer o programa de TV. Ele falou, não, gente, vai, nós vamos fazer, nós, isso não. Aí nós vamos fazer programa de TV. E aí eu caí dentro desse universo, que foi o universo das assessorias, construções de programas de governo, de conteúdo, de escrever conteúdo para candidato, aprovar candidato a vereador, escrever texto para candidato a vereador, Passar com pó compacto para tirar o brilho do, nas gravações que a gente fazia, tudo era muito doméstico. A gente editava fita para mandar para a TV com dois, dois vídeos, cassetes, assim, né? fazia o corte, alugava a de edição da Record, e lá, lá para fazer, fazia fazia assim, era um grupo de companheiros e é, tinha campanha, estávamos lá, nós. Pessoal chama, era sempre a gente, não tinha outras pessoas era a gente que uh, as grandes discussões de marketing do seu quê, de pesquisa, de, do caminho, de planejamento, de estratégia a gente fazia tudo, como diz o outro, na perna até bem pouco tempo atrás eu tinha 20 ou 30 cadernos disso ainda ah, campanha, vamos fazer isso, faz aquilo 30 comícios, sobe e tal organizava a comício, organizava a campanha, apresentava, a campanha, apresentava a comício e de vez em quando alguém falava assim para mim: não vai ser candidata? Não quer ser candidata? Eu falo: não, esse lugar não é para mim. Eu não quero isso. Eu não consigo pedir voto para mim. Eu não. Esse lugar eu não quero não. É... Virei dirigente. Na, nos anos 90 tinha um jargão, né? O pessoal falava assim, ah, os olha os dirigentes, capa preta. Porque todo mundo não usava paletó, né? Aí de repente os parlamentares viraram eleitos, aí todo mundo começou a ter que usar as capas pretas, né? Aí lá vem os capas preta. Aí a gente brincava, falava assim, ah, não, vamos ficar aí nesse, nesse lugar aí da da assessoria, do, dos palpiteiros, dos bons palpites, vamos dando palpite aqui e ali, e na direção. A gente tem a política de cotas, a discussão da política de cotas, o enfrentamento da política de cotas. E em 92, se a minha memória não estiver me traindo, acho que foi aprovado um pouquinho antes disso, 91, 92. É, em 90 em 19, minha filha nasceu em 90 minha filha nasceu em junho de 1990 em 90 foi a primeira campanha em Franca de, de deputados que eu não que eu estava fora assim eu fazia as coisas dava palpite de longe nem tinha celular e internet né? Como eu vim ter a minha filha em São Paulo, né? Minha família aqui, para ter apoio para minha mãe, não sei o que, Eu fiquei um pouquinho aqui eu lembro que eu voltei para Franca no dia do começo do Plínio. Daquela... Daquele cenário... De um partido que era possível só naquele momento, talvez, né? Porque você tinha o Plínio, o candidato a... a governador, o Suplicy... Era uma coisa tão... tão... tão... rica. É... E aí, em e 92, como eu tinha ido trabalhar, saí do estado e fui trabalhar no sindicato, com o sindicato, isso me permitiu ter mais flexibilidade né, para fazer. E aí, com a corrente, com o engajamento da corrente, eu fui para o diretório estadual do PT. Virei dirigente estadual. E com a política, graças à política de cotas, porque... Não era fácil tirar nenhum cidadão, companheiro, daquelas cadeiras. Eu vi ao longo desse processo de ocupação muita briga, tá? De, falar assim, mas fulano não vai ficar fora? Vai ficar fora da executiva? Do diretório? Como que agora tem que ser uma mulher? Como é isso? Quem? Aí a gente vira dirigente, né? Forjado numa, numa forma... É, da luta Lilás, né, da luta das mulheres, e eu fui pela direção estadual no final de 92, 93, com a política de cotas. No mesmo ano, eu estava em todas as instâncias do partido. Eu estava no diretório municipal, estava na macro, na macro região, era tesoureira da macro região o coordenador na época era o Bacarim. e alguém falou assim para mim você vai para ocupação das cotas você está na chapa você vai para o diretor nacional falei oi como é que é isso eu passava foi muito assim é, rápido acordo de manhã é, Neide lá, aquela servidora, pessoa que trabalhava lá no sindicato, com formação sindical, fazia curso de cipeiro, tava ali todos os dias com os companheiros, ia na porta da fábrica do sindicato, que eu gostava bastante de fazer profiletagem, com os companheiros da direção sindical e eu, de noite, eu tinha que entrar no ônibus e viajar para São Paulo para dar conta do universo da discussão política da, da executiva estadual e do diretório nacional, que era a cada dois meses, mais ou menos, a gente a gente se reunia. Como eu não era capa preta, eu não era assessora, não, eu lembro que uma das vezes que eu vim para São Paulo para ir numa reunião do diretório nacional, que era nos hotéis, eles faziam nos hotéis ali, ali na região do centro, ali uns hotéis antigos que tem ali depois foi melhorando, foi para os hotéis mais chiques, mas no começo ainda era no diretório, não tinha espaço é... não sei que ano que a Clara comprou a sede do diretor nacional, mas eu lembro que ela falou assim, não, tem que guardar um dinheiro para o passado, um para o futuro e um para já e comprou aquele prédio, quando comprou parecia assim que aquilo era uma coisa do outro mundo, né? o PT vai ter uma sede no centro de São Paulo. Aí eu vim, essa era assim, né? Tinha uma vida lá, tribulada, mãe, criava minha filha pequenininha, Esther, ela viajava comigo muito. Eu fazia formação sindical e viajava o estado, a Anguera, para lá e para cá. Onde tivesse um bom sindicato e uma boa pauta de debate, estávamos lá nós, é, com a nossa estrutura da Fundação, aí já na Fundação da Natividade, que era um, um espaço de formação, fazendo formação política e andando, viajando, e a minha filha viajava comigo. Era sempre convento, lugares da igreja, o Renato sempre arrumava os lugares mais assim, né? Então, às vezes, eu levava a igreja, a freira tomava conta dela, os companheiros, um companheiro, era, vivia, vivia no meu colo. Quando eu fui para o congresso da CUT regional da CUT pela base, com a delegação, organizando, levei a Esther, foi em São Carlos, um frio danado, e olha que a região é quente, né? São Carlos, às vezes, faz uns frios, assim. Eu lembro que tinha um companheiro do sindicato que falou assim para mim, você não quer me dar sua filha? porque, coitadinha, né? Olha aí, ela nesse meio. Então, assim, não é muito incomum você encontrar uma foto dela sentada debaixo de, de uma mesa, brincando, indo, porque foi na formação, porque foi em algum lugar. Era assim a vida. Não tinha liberação, eu tinha... Trabalhava com a política, mas era isso. É, não tinha o status ainda de dirigente liberado, é, você tinha a estrutura dentro do partido, tinha os dirigentes liberados e tinha uma grande, um grande volume de dirigentes os diretórios eram numerosos mas era um lugar que qualquer um queria estar porque você sentava naquela sala do diretório nacional antes da executiva, mesmo a executiva estadual que era muito rica a discussão sempre muito quente, muito rica, você ouvia as análises de conjuntura mais fabulosas, você ouvia os embates entre os grandes, as grandes pessoas do PT, você ouvia o Marco Aurélio Garcia, você ouvia o Genuíno, você ouvia o Zé Dirceu, o Walter Pomar, que em cinco minutos Enquanto você estava assim, eu fui da executiva estadual, o Walter, a gente na ocasião, ele em cinco minutos fazia uma, uma resolução. E, enquanto tava, de, de repente ele já tinha escrito ali na perna, né? a gente brincava, como que escreveu na perna isso? E, e, e esse lugar, né? O, o Paulo Frateschi. E com as dificuldades de ser dirigente mulher, de ter filho... Nessa época, a gente brigou muito por uma resolução que foi importante, significativa para as mulheres, dirigentes, que nas reuniões que tivessem cinco, pelo menos 50 pessoas, tinham que ter creche. Isso fez muita diferença, principalmente nos encontros maiores, na estrutura maior. Graças a essa resolução, eu podia trazer a minha filha e me dá tranquilidade para poder ir vir me dá condição na condição de, de mulher é, ter esse lugar porque a gente tinha eu tenho filho tem um limite não tem como deixar não sei o que é eu não sou dessas que me venço por é ah não eu amamentei a minha filha em todos os lugares levei ela para todos os lugares porque eu queria estar nesse lugar eu achava que eu precisava essa era a minha contribuição, este era o lugar que eu achava que, eu, que era a minha opção de vida, que eu acreditava, minha, minha história estava se construindo com essa história de luta. E aí, assim foi, né, é, para diretório, o Diretório Estadual, a Executiva Estadual, o Diretório eu fui do executivo estadual quando o Arlindo Chinaglia foi presidente. Foi uma composição que elegeu um diretório de 50-50, bem grande, com uma disputa local no um estado bastante grande, que nos deu força para ir para a disputa do diretório nacional também nessas condições. Um diretório. É, nacional em 94 encontro de 94 as resoluções do encontro de 94 mostram isso né é um partido em disputa é, na executiva estadual na comissão aí veio as, aí já as campanhas estaduais é, eu fui convidada lá na, na executiva para acompanhar a campanha da irondina aí fiz as percussorias, a campanha no interior, a mobilização, fiz bastante coisa na candidata da senadora e a campanha do Zé que era muito muito doida né porque viajávamos de carro, ônibus e o que tinha pelo cruzando o estado inteiro então eu conheço bastante o estado de São Paulo <risos> graças a isso porque andei bastante e tinha o vice do Zé, que era do outro partido, acho que era Herman, não me lembro o nome dele, acho que era, que era curiosíssimo, porque ele chegava nos lugares, ia nos botecos e bebia. PSB, né? É, PSB. João, né? João Herman. João Herman. Uhum. E era curioso a figura, porque a gente tinha que lidar com isso, tem um cara, né, e essa coisa, e viajava, e ia. E o Zé era engraçado porque ele chegava nos lugares ele queria saber com quem ele ia pegar na mão de quem, ia falar com quem, que jeito que era, e a gente não sabia muito fazer isso, né? E essa, essa, essa coisa curiosa de viajar para ser dirigente do estadual, eu viajava a noite inteira de Franca para São Paulo, todo, todo domingo à noite. Então, todo domingo à noite, eu deixava minha filha lá na casa de uma amiga, que ficava responsável por ela no dia seguinte, Viajava, chegava no diretório estadual. Chegava na rodoviária quatro horas da manhã. E agora? Aí eu fiz uma conversa lá com o meu porteiro da sede, vai abrir para você, você vai. Eu pegava um táxi, chegava no diretório estadual, dormia no sofazinho da presidência, até a reunião começar quando a reunião tava para começar alguém me acordava e acordava descia e nunca começava na hora né porque era 8 horas a reunião da executiva nacional do executivo estadual mas é, não começava demorava e passava o dia aqui resolvia coisas do diretório voltava para Franca às vezes ficava um dois dias o fato de ter de ser Bernardo, minha família acabava vindo bastante tal. e aí vinha para para as reuniões do diretório nacional é, aí eles davam hotel, já tinha uma estrutura um pouco melhor, a gente ficava hospedado, como era do interior, eu podia ficar no hotel e você tinha esse espaço de partilha com os dirigentes nacionais importantes então no diretório que eu estava convivi com a Marina, que é muito diferente do que se transformou é, e a gente que conviveu assim com ela naquele momento não acredita né, nisso, mas ela era uma pessoa tão, tão diferente. E você começa, o Diretor Nacional começa a me possibilitar, além desse processo de formação, que era o mais importante, meus quatro anos de faculdade não me deram nem de perto a formação, é, que eu tive no diretório, sentada nas reuniões, ouvindo a discussão, lendo o material, que chegava as pilhas, os meus vizinhos falavam assim, nossa, como você recebe correspondência, hein? como chega coisa na sua casa, chegavam os pacotes assim de, de coisa, sempre, né, porque eu mandava tudo pelo correio para facilitar, e era muito, muito... Muito rico, assim, isso tudo, né? Muito, de muito conteúdo, de muito debate e de muito querer mudar o Brasil. A gente tá, né? era isso, era querer mudar, querer uma coisa da base, uma coisa, essa coisa se transformando. Eu diria que eu, quando estive no Diretório Nacional, na executiva, eu vi o PT mudar o, o seu patamar daquele partido que colocava a gente na escola, no encontro, para um partido já com mais estrutura, que começou a pensar as campanhas eleitorais a partir de outro, de um, olá, um olhar mais, na época se falava em profissional, vamos fazer coisas profissionais eu sempre fiz campanha política e sempre achei que eu era muito profissional no que eu fazia, né? Mas era um outro jeito, um jeito de fazer a pactuação, né? A, a, a, a disputa do presidente, a candidatura do Lula discutiram um Brasil que a gente não conhecia. Isso pensa, olhando para para o partido olhando para esse processo, é, isso foi a coisa mais importante e significativa na minha construção de vida, porque isso me deu uma, um tônus de compreensão é, do mundo, da vida, da perspectiva, de, de, de troca de entendimento e de lugar que você está, fundamental. É, eu fui para este lugar porque eu era mulher. Eu fui para esse lugar porque tinha cotas. Eu não fui para esse lugar porque eu era uma grande dirigente com, com grandes formulações, ou porque eu tinha uma tradição de familiar de disputa, ou porque eu tinha garrafa, engradado, como a gente brincava. Eu não tinha engradado. Meus engradados eram poucos, ainda são até hoje. Eu... Nunca filiei ninguém no PT para votar. Eu sempre achei que as pessoas tinham que vir porque elas tinham que fazer essas escolhas. Mas eu ajudava a contar os engradados. Ia lá negociar. <risos> Ia negociar. Fazia bem isso, essa coisa da disputa, da tese, da construção desses lugares. É, eu vi muito nesse Nesse processo todo, um partido que tinha capilaridade, que abria lugar para uma pessoa como eu estar nesse lugar, ser uma dirigente desse lugar, vir desse lugar, essa, esse processo de democracia, que as pessoas acham isso é, insignificante, às vezes de pouco, de pouco valor, mas o fato de você ter país afora, dirigentes e dirigentes e dirigentes que vão se formando, você cria uma, uma camada aí de gente que pode contribuir e fazer coisas, né? E o status da vida da gente, com certeza, né? Eu que era lá menina, nascida em São Bernardo, que achava que o máximo que eu ia conseguir era me formar em História, ser professora, de repente eu era. Estava num lugar onde eu comecei a discutir o país, discutir as grandes, as grandes mudanças, os conteúdos é, programáticos disso, e o debate e a construção e de que era possível fazer coisas. E aí vi, fui vendo gente se elegendo e ganhando prefeituras, estados, vereadores, deputados. Sempre com essa perspectiva de... Olha, é outro mundo é possível, né? Como dizem lá no Fora Social Mundial. É, eu vou para a executiva... Vou para o segundo mandato do diretório. Grande já, estava me sentindo grande, importante. Recebi um convite para ir trabalhar com... É, daquele que a gente não fala o nome, né? Não pode falar o nome, mas alguém estava saindo, o sindicato estava entrando numa crise, as coisas que eu estava fazendo, preciso arrumar um outro trabalho. Recebi um convite para trabalhar na prefeitura de Ribeirão Preto. Falei, não, isso não é para mim. Obrigada, companheira, mas legal você pensar, mas isso não é para mim não. Eu, não, eu não, não me vejo nesse lugar, eu vou. Pensar, mas não, o governo, não, eu não entendo nada de políticas públicas, não sei isso. E eu olhava para dentro do PT e pensava assim: gente, mas não cabe mais esse negócio de tendência, eu tô Isso está ruim, eu não quero isso, esse lugar também não é bom, eu preciso encontrar esse lugar, o um movimento sindical, a minha corrente já não estava me deixando mais feliz, né? Não tinha... E aquele conflito, né? Vai. Lá nos idos de 94, isso. Aí vamos para o diretório. Eu me lembro do encontro do, do diretório de 94. Ela, ela me ligou e falou assim, ah, você é da executiva desse período? Eu falei, sou. Da executiva desse período. Porque que eu me lembro foi o dia da morte do Senna, o encontro foi, foi em Brasília. A gente foi para a direção nacional, a composição, você vai para o executivo nacional. Eu tive pânico na vida assim, pessoal, poucas vezes, mas aquilo me deu um pânico muito grande naquele momento, eu falei: "Eu não, vocês estão errados, eu não posso. Eu não tenho condição. Não, que é isso? Vai para executivo. Vai ser membro que eles chamava de nominal, né? Não tem o cargo, não é da secretaria, vai encontrar um lugar na secretari nas secretarias para militar e Aí, tá bom, vamos lá. Vamos para a Executiva Nacional. É, parecia um, uma coisa muito assim: você ia chegar, as pessoas né, valorizavam esse lugar. Você tinha um status, você era da Executiva Nacional. É, você recebe até o cartão de Natal do Lula, assinado por ele mesmo, é... recebe informações privilegiadas, discute conteúdos privilegiados Falei, nossa nossa, eu... está no momento de eu pensar um outro lugar para mim. Aproveitei na executiva nacional Crise na prefeitura de São José dos Campos. Impeachment da Ângela Guadagnin. Sobre a situação de impeachment, uma confusão. Aí a pessoa falou, olha, tinha que ter alguém do diretório lá para acompanhar, alguém que pudesse entender, ajudasse. Mas não pode ser gente muito truculenta, para, né? já tem muito problema, sabe? a prefeita está muito... Vamos, ah, vamos, vou acompanhar, eu quero ir. Topo, ir fazer o processo de acompanhamento. Comecei a fazer, acompanhar as disputas locais, de adeba. Aí fui para São José dos Campos, conheci a Ângela, conheci a Amélia, o mandato, a briga, a confusão, a cidade. Passou um pouquinho, tinha um companheiro que era da minha corrente, estava no governo, cara passou um pouco. Eles, a Angela me convidou, vem para o meu gabinete para pra... Angela, eu não entendo nada de políticas públicas nada, eu não sei nada disso não, vem discutir política tem no um gabinete, preciso de gente que conhece o PT que dialogue, que converse com os, com os aí fui eu pus o pé na gestão pública Dentro do diretório, o diretório me abriu este lugar, que era um lugar que eu achava que eu não, não cabia, mas que acabou depois virando o a minha, a minha grande, meu grande negócio de vida. Assim, eu fiz muitas coisas nessa área. Aí o diretório de disputa, um pouco melhor, é, mais abrigador né, para as mulheres, já mais amistoso a relação, então dado um curioso assim em relação a a este diretório em específico que a gente fez um processo de saída da, da, do diretório, nós ficamos a chapa pela qual eu fui eleita, nós ficamos fora do diretório um ano, a gente não compôs a executiva, então eu só fui efetivamente para a executiva em, no, em 95 porque Gilberto Carvalho é, acabou negociando com muita dureza as, as posições e tal, e a gente voltou para a executiva. E o que estava em disputa era o futuro. Isso era o futuro, porque disputávamos ali, era a posição do futuro. Era a, a disputa, as diferenças que, que estão colocadas, e não tem, não tô falando, não tem certo ou errado, Posição melhor ou pior, tem o processo rico que permite, o lugar que permite que você tenha posição e que você faça a disputa e que você entenda esse lugar. É, a, vem a campanha, é, foi difícil, né? Perder 89 tinha sido muito duro, né? A, a, a, a campanha em seguida também foi bastante difícil, mas a gente ainda crescendo bastante. Na prefeitura de São José dos Campos, eu fui fazer o que eu sabia fazer, que era conversar com as pessoas, porque eu estava... Tava, Olha, é o partido, o seu negócio aqui no gabinete é fazer essa relação tal, mas eu não ia ficar à toa, né, lá fazendo de conta que não estou... Aí acabei no orçamento participativo, queria entender isso, fazer isso. Ótimo. Experimentei um ano de estágio numa prefeitura como São José dos Campos, porque eu cumpri as minhas tarefas de relação, um candidato a Toquinho, tudo muito difícil, né? por conta da, da disputa local com o PSDB. Mas isso me deu, também me trouxe, outro grama de experiências, de planejamento, de conhecer eu já estava mais metida a fazer planejamento estratégico nessa época a guerra das cartelinhas e tinha feito lá um curso no Zop, do ZOP lá no Cajamar então já fazia, começava a fazer isso com, com destreza eu gosto de fazer isso, gosto de fazer mediação e transformei isso depois numa profissão que é o que eu faço até hoje, né? que é facilitação de processos e participação social. É... Saí da prefeitura de São José, a Angela perde a eleição, eu olho para o Estado assim e falo assim, pronto, olha, que beleza, eu não tenho obrigação de voltar para Franca. Eu, não, eu posso ir para qualquer lugar da minha vida agora, eu posso fazer... Já posso ir para qualquer lugar, posso fazer o que eu quiser, no sentido de vir, de me, de me localizar. Mas não é que o Jumar ganha a eleição? Numa uma conjuntura adversíssima, ele vira de terceiro a primeiro. E aí ele me, me chama e fala assim, e aí? Vem pra Ficou esse tempo todo brigando aqui, fazendo vereador, eu tinha sido assessora, vereador... Um tempo atrás, lá em Franco, vereador Pardal, trabalhado. Fiquei no gabinete do Renato também um tempo, como deputado, por conta da, da relação da corrente. Então, fui assessora parlamentar de Câmara, fui assessora parlamentar de deputado, tive na prefeitura na assessoria. Pronto, muito prazer. Meu nome, é Nidia Aparecida, assessora, é a nova roupa que. Eu visto a partir desse lugar. E desconfortável, porque eu queria um lugar de conteúdo para militar, eu queria encontrar esse lugar, eu queria achar esse lugar. O processo participativo, a participação social era muito fluida, ela cabia em muitos lugares discutir orçamento participativo. Fui para Franca, voltei para Franca, virei coordenadora de participação popular da prefeitura, com a tarefa de construir o orçamento participativo pela primeira vez, o espaço de participação social, e como diria minha filha na época, ela falava assim, mãe, esse prefeito é muito doido, ele vai até embatizar de boneca. E era verdade, porque a gente criou muitas ferramentas, de participação popular. Tinha audiência pública, tinha gabinete aberto, tinha atividade no bairro, tinha participação social e aí esse programa das audiências no bairro eu comecei a lidar com o movimento cultural e eu tinha uma historinha assim, desvalho com o movimento cultural e eu começo a lidar com o movimento cultural passo quatro anos na prefeitura de Franca como coordenador de participação popular e na executiva nacional um período e preciso sair porque não pode acumular você não pode ter carro público e estar na executiva. Então, saio da executiva nessa condição. E me lembro quando a gente viajou para o encontro de Olinda, que a delegação de São Paulo foi toda junta, num único avião. Imagine que a gente viajou para Pernambuco, todos, todos, Toda a delegação de São Paulo que foi para o encontro nacional, em Olinda, no mesmo avião. E na prefeitura foi com uma piada muito grande, porque o prefeito foi para o encontro nacional do, Prefe... do PT, pagando o próprio custo e viajou de, São... de ônibus para São Paulo e eu viajei de avião. Era piada. Ou coisas do tipo, Lula o Lula foi fazer uma, uma agenda no interior de São Paulo, o voo dele não deu, não deu teto, teve que aterrissar em Franca, e aí liga, liga liga para liga mim, não, peraí, vamos resolver, jumar vamos resolver, vamos achar um voo para o Lula, para ir, o Lula vai para a prefeitura. O Lula precisa usar o telefone, entra aqui nessa sala. E na prefeitura era uma brincadeira que dizia que eu era a pessoa que mandava no prefeito porque eu era poderosa, porque eu conhecia o Lula. O Lula me tratava pelo nome e, e eu viajava o PT, me dava passagem de avião e não dava para o prefeito, dava para mim, porque porque eu não entendia essa coisa de ser dirigente. Olha, eu sou a dirigente, você é o prefeito. Né? e teve muitos momentos onde isso acabou sendo é, importante cada um saber o seu lugar ser o dirigente, conduzir o partido fazer as negociações articular fazer a articulação com, a, com as composições respeitar as direções entender esse processo bom é, eu saí da Executiva, encerro esse lugar, fico lá na Prefeitura de Franca mais um pouquinho como coordenadora de participação popular. De repente, o movimento cultural da cidade, o pessoal da Folia de Reis, que eu lidava muito com o movimento das culturas populares, é, o Jumar foi reeleito, a gente fez a campanha dele, quando a gente Fez o diagnóstico da reeleição. A gente fez um retrato pelo, pelo lugar que estava, né? Da participação social. Você, a gente fez um retrato. Olha, essa campanha está assim. É isso. Você vai perder a eleição se desse jeito. Você tem que ir para a rua. Vamos para a rua? Aí a gente fez uma brincadeira. Nós vamos falar com mil pessoas por dia. Hoje você vai apertar a mão de... Mil cidadãos, Ele vai olhar no olho, no olho e vai dizer por que, que o seu governo está com a crise, por que, que nós estamos crise. A gente se reelege, eu coordenei esse processo, a campanha, estava na campanha, fiz, achava, me achava importante, assim, forte, né? Já, porque eu tinha o handicap de ser do diretor nacional. Olha, mas espera aí, espera lá eu sou do diretório, eu sou membro do diretório, fui do Executivo Nacional, eu resolvo a parada aqui no diretório, eu negocio e, e converso com, com as forças, com as correntes, negocio, faço, e coisa que antigamente, lá para trásmente, eu não, não faria, não teria esse lugar para fazer. É, é, rompo com a minha corrente, saio da minha corrente, saí do diretório por essa razão também e na reeleição eu ganho de presente um lugar na prefeitura que eu não imaginava o um movimento social sugere para o prefeito essa moça aí dava mais certo lá na cultura porque ela ajuda mais a gente do que o secretário de cultura que era um cara do, do partido de composição eu virei Coordenadora de Cultura, presidente de uma fundação local. Aí ah, agora? Vamos lá beber na né? Marilena Chauí, né? Vamos discutir. No mesmo momento, elege-se várias prefeituras, foi um boom, né? Essa coisa de 2000, Estado de São Paulo, a gente virou um as, né? Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos... Era assim, era Guarulhos. Nós inventamos, começamos a conversar. O companheiro Edmilson, que saiu do PT agora, essa semana passada, se feriu no PS, no PSOL, de Guarulhos, convidou a gente para discutir. Ó, oh, gente, gente, nós somos todos PT, o que a gente vai fazer? Nós vamos discutir. Estamos todos na cultura, todos com um perfil parecido os dirigentes. Somos filiados do PT. Vamos conversar, né? Pelo menos para entender o que é esse fazer cultural. Aí a gente começa a conversar um pouco no sentido de pensar, de achar a solução para o carnaval, a política de troca. E a gente acaba conversando um pouco sobre a proposta que também estava sendo discutida, que é a construção dos setoriais. O... O PT não tinha uma, um, um setorial de cultura, não estava organizado. É, a gente tinha é, muita vontade de fazer o debate. São Paulo tinha bons militantes políticos do arte contra a barbárie, gente da cultura que estava aqui pensando é, muitas coisas. E... Aí nós começamos a conversar com essa coisa de conversar com outros companheiros de outros lugares. É, a gente encontrou o Glauber Piva, que é, era secretário de Cultura de Votorantim, que a gente ria, que era a cidade menor de nós todos, ele era o secretário é, de Votorantim. Então, nós começamos a conversar um pouco o que, que era o processo de discussão de cultura sob o ponto de vista da gestão pública, do lugar da gestão pública. E disso, para ir fazer disputa do Partido construir o Setorial, foi um pulo, foi muito rápido. Não teve muita dificuldade. Aí, mais uma vez, fomos lá, eu voltei eu. Aí eu voltei para o lugar que eu, eu achei o lugar que eu queria estar, no PT. Olha, eu estou discutindo política, fazendo articulação, discutindo um conteúdo que me é rico, que me agrada e não preciso estar em corrente, não quero estar em corrente, não preciso desse lugar, olha e, e ainda dava uns pitacos no setorial de mulheres, né, porque sempre a gente, você ficava pulando ali, né até que veio a resolução que você tinha que fazer uma opção, qual é o seu setorial foi difícil o dia que eu tive que fazer essa escolha, eu escolhi pelo de cultura Aí nós construímos a Secretaria de Cultura do PT é... e o processo de escrever a imaginação ao serviço do Brasil, que é uma das coisas mais atuais e pertinentes sobre o ponto de vista do debate da pauta da função da identidade fizemos muito barulho, gente, eram os paulistas metidos, fomos discutir com os grandes companheiros do país inteiro, Margarete Moraes, de Porto Alegre, o Peixe no Recife, os companheiros do Ceará, muita gente envolvida, e nós paulistas depois fizemos um, um, a construção de um grande debate na pauta da disputa da campanha do genuíno que foi muito rica para esse debate. É, a Secretaria Nacional de Cultura vira um lugar, eu passo, escolhi esse lugar para militar e fiquei nesse lugar, né, nesse lugar, a Secretaria Nacional. É, saí de Franca, fui, viajei para o para o país, fazendo discussão de, de pauta cultural com municípios, achei que você sai da prefeitura com muito desgastado, né? desgastado do, do processo, e, e a gente saiu de Franca num processo de desgaste. É, eu respondi a um processo de improbidade pesado. É, precisava me recolher. E a cidade não tinha mais lugar para mim, então acabar que ir para os lugares, fazer ir para lá e para cá, acabou que sendo uma opção. Aí a gestão cultural, a, a gestão pública passou a ser este lugar, eu comecei a discutir esse lugar. Trabalhei na prefeitura de Ribeirão Corrente, que era, foi administrada pelo PT por três mandatos é uma cidadezinha muito pequena, muito pequena, quatro e habitantes. E eu com o prefeito trabalhei com ele na captação de recurso. Ele me convidou para fazer isso. Ele falou assim, vamos? Você tem? É, fui lá fazer uma outra coisa de cultura e um dia ele falou, vou para Brasília, não sei o quê. Conversando, falou, meu, que que que, que o que está que pegando? Preciso encontrar, falar com. Mas você quer falar com o que, que é? Não, preciso discutir no, no plano. Mas quem que tá, nós, era? Você tinha uma estrutura governamental no governo Lula, já então no governo Lula, né? É, onde tinha espaço para você conversar com as pessoas, fazer pactuação de coisas. Falei, perfeito, vamos falar com o Trevas. Não, eu não me atende nunca nenhum. Eu falei, que isso, é o prefeito, prefeito do PT atende sim. Eu atendo todo mundo, vou atender o prefeito do PT? Até. Aí reencontrei este lugar. Fiquei quatro anos trabalhando com isso, com, buscando dois anos, quatro não, dois anos, é, trabalhando com ajudando, fazendo assessoria, olha vamos discutir política pública, aqui tem investimento, vamos negociar e eu tinha o que o PT tinha me dado lá atrás que era o relacionamento com as pessoas eu conhecia os deputados, eu conhecia as pessoas, eu conhecia os dirigentes, eu conhecia as pessoas isso, isso era importante porque vocês, quando você conhece as pessoas você sabe a forma como, a, como elas agem, como elas lidam e, e esse espaço então eu passei a atuar nessa área, foi bastante importante, fiquei um tempo. É, um companheiro me convidou para ir fazer um dos projetos mais legais que eu fiz, que foi a implantação do Sistema Nacional de Cultura, a discussão pelo país do Sistema Nacional de Cultura. Eu fiquei um ano inteiro viajando o país pelo Ministério da Cultura, discutindo o que, que seria esse o que, que seria esse sistema como é que faz isso que jeito que faz isso tal. aí mais uma vez eu chegava nos lugares fazia o meu serviço do oficial e aproveitava conversar com os companheiros encontrava os companheiros a secretaria nacional de cultura dava isso para gente né porque se relacionava tinha peso nacional o Glober virou o secretário nacional, depois assessor da presidência, a gente fazia muitas, muitas, muitas trocas, fazia muita, viajava bastante, circulava bastante. É, e voltei é, o, o, a convite do Márcio Meira, também, outro companheiro querido do, do Pará, para ir trabalhar com a Conferência Nacional de Cultura. Então, eu fiz as três conferências, fiquei fazendo isso, processo de participação, conferências nacionais, conferência de cultura, fui para o GDF, circulando esse lugar. Até que um dia alguém falou assim por que você não trabalha no Ministério? Por que, que não vem mesmo, de verdade, fica nesse pulando aqui? Aí fiquei um tempo no Ministério, um ano no Ministério da Cultura, trabalhei na Secretaria de Articulação Institucional, por conta da conferência e do sistema, depois fui para a Secretaria de Cidadania, a CID, saí da, da Secretaria de Cidadania, e de repente com a Marta Porto, querida, uma grande confusão, nos debatemos com fora do eixo, enfrentando aquela gestão, a Marta cai na gestão da Ana de Holanda, é, eu fico... No Ministério, a Ana de Holanda fica, eu recebo uma notícia: olha, você, você vai ficar. Eu vou ficar aqui porque? Vocês deram a secretaria para o PSB, a secretária é a mulher do Rolenberg, vocês querem que eu fique aqui? Nós precisamos ter gente que faça discussão da, do conteúdo programático, você, né? Gilberto de Carvalho. Disse para a Ana de Orlando, olha, a companheira precisa ficar, a gente quer que ela fique. Mais uma vez o PT me deu de volta o reconhecimento da minha história, né? a relação da minha história de novo desse lugar, que era o lugar, tecnicamente eu tinha me preparado para isso, me especializado, estudado, estudado gestão. Eu entendo de acordo federativo e se convive como ninguém, e estudei muito para isso, mas eu não estava lá por conta de não saber fazer, nunca, nunca estaria no carro se não soubesse o que fazer ali. E saí por conta dos meus processos de improbidade lá da prefeitura ainda de Franca, chegou uma hora que eu falei, gente, eu preciso me recolher, resolver isso e voltar. Fui trabalhar na Fundação Biblioteca Nacional com o Galeno, que é um amigo querido. Fiquei lá uns meses no Rio de Janeiro, fazendo, é, escrevendo edital. Com tudo que eu sabia do movimento social, que eram os recortes dos editais para negros, para mulheres, que também... Porque... Porque de onde vem esse conteúdo, de onde, por onde vocês percorrem? Nessa forja, nessa marca que o, que o diretório lá nos idos de 93, 94 me deu por conta da formação, dessa formação política. E assim é. Eu tô, resolvi no, na, na Secretaria Nacional de cultura fiquei um pouco trabalhando com Edmilson tive no estadual no setorial né algum tempo eu falei eu oh, tô tô de base quero estar de base e quando você vai para esse lugar é muito conflitante pessoalmente muito conflitante porque você quer ser de base você fala vou para base quero ficar na base não sou mais dirigente mas você não sabe mais fazer o PT de base, porque não tem mais esse PT de base que está lá na sua memória. O PT de... E você quer ter, estar no PT dirigente. Ao mesmo tempo, você fala, ah, vou lá, né? quero ir lá, discutir, não estou nesse lugar, não posso entrar mais, tenho que ficar do lado de fora. É... Que é conflitante, mas é um lugar também bastante confortável, porque você traz... O, os seus anos de, de direção, os seus anos de militância, a, a forma como se lida com isso e, e esse espaço. É, não teve nenhum dia que eu tive dúvida se eu tinha que sair do PT, nesses últimos tempos aí da crise, dos processos, porque eu fui uma dirigente formada e forjada no, no, na luta social no debate político, então é, o debate político me cabe e eu, né, fazendo o debate político, eu entendo que o PT é o meu lugar, se aparecer uma coisa muito melhor, muito mais socialista, muito mais no sentido de, de fortalecimento da democracia como um princípio, Pode ser né, que a gente pense, mas não tem. E também estou velhinha né, para mudar tudo de novo. Estou querendo sossego, estou <risos> querendo ficar no meu lugar. Eu brinco muito. Na ah, hora eu não penso nisso, é, porque eu acredito ainda. E por militância, eu sempre vou ajudar a fazer planejamento de companheiros, gente que mais com mais dificuldade de organização de campanha ofertar minha minha experiência que é o que eu tenho eu faço isso eu falo tu quer vai planejar a tua campanha vamos lá eu vou vou ajudar eu estive na campanha do Lula do segundo mandato no setorial pelo setorial de cultura fazendo a organização na campanha da Dilma nas duas Sempre nas campanhas fazendo esse processo Beleza, vamos lá E eu sempre faço a mesma pergunta para as pessoas em primeiro Eu tive Fazendo até, vocês falaram, entrevistar a Yara Eu fiz o planejamento da campanha da Yara De, de vereadora lá em Sorocaba E eu sempre pergunto O que que faz fazer com que a tua O teu lugar Faça com que a juventude, o moleque Acorde amanhã uma menina E fale assim, ah, vou voltar nesse cara, olha aí o que, que te aproxima? Porque quando, lá em 82, o discurso era muito claro para esse lugar, hoje já não é tão claro, hoje já não é tão fluido, hoje já não é tão, tão perceptível. E tenho feito um esforço grande de entender esse processo das mídias, né? as campanhas, as mídias, como ser militante na mídia social, é muito chato, eu não tenho paciência de ficar contra, dizendo as pessoas, porque não tem, né? Você, elas não estão ali, é muito difícil, né? Então, esse lugar não é, não é legal, mas é um lugar que você precisa também ocupar. Então, é. Ultimamente, eu tenho trabalhado na, com um projeto da Associação Brasileira de Municípios, que é financiado pela União Europeia, na função de facilitadora. Eu fiz vários projetos ultimamente de, facilita, de facilitação, de mediação de conversas, escrituras de PPA, participativo, trabalhei com polis... Trabalhei numa prefeitura do PSDB, que foi muito... Pelo projeto do Polis, financiado pelo Votorantim, foi uma experiência muito interessante, porque... Eu não podia dizer que eu era do PT, ninguém... Era uma coisa assim, né? Não diga, não mostra a sua identidade. Até que eu dia um o secretário de governo olhou para mim e falou assim para mim. Você não diz, mas eu tenho certeza que você é do PT. Eu falei assim, por quê? Pelo meu jeito de existir pelo jeito que eu falo, ele falou, não, pelo jeito como você conduz as reuniões, como você organiza o seu pensamento. A marca que a formação, a Forja, me deu mais uma vez. É, então, estou trabalhando com isso, eu faço isso, agora estamos lá, né, as ODSs, o novo desafio do momento, né, com os companheiros lá na... na na frente de nacional de prefeitos, na ABN, a União Europeia, o companheiro lá de São Lopoldo, que era o presidente, né? então é, é confortável, né? porque você, é bom trabalhar entre pares, e é um lugar novo, porque também você fazer um debate, eu que estava lá acostumada a fazer o debate da política cultural, Participação social, discussão de territorialidade, que é o que eu gosto de fazer. De repente, estou desafiada a pensar outras coisas, outras pautas. E se eu pudesse dizer alguma coisa importante para o Peter nesse momento, era tipo, vamos discutir outra pauta, vamos fazer, essas, vamos fazer um pouco esse centro do nosso debate para a ocupação dessa, desses espaços, da ocupação das cidades. Né? E... E você olha, eu brinco muito com meus amigos que são da cultura, eu falo assim, gente, eu preciso me atualizar todo dia porque eu nem entendo o que, que esses moleques estão falando, esse volume de informação, como é que eles fazem tantas coisas sobre o processo audiovisual, do, do teatro, da música, é muita coisa, muita coisa. Então você tem, eu que acho que estou velhinha, mas a velhinha... Não que eu seja velha, eu não sou velha, mas velha assim, né? faz tempo, né? Tem que manter o prumo e atualizar. E acabo de é, escrever com o Galeno Murim um projeto muito legal que é Clube de Leitura .60, um projeto de mediação de leitura para a partir dos 60 anos de idade, leitura digital. 19 municípios, nosso projeto foi aprovado, 19 cidades está em execução com o recurso do Fundo Estadual do Idoso. Então eu que comecei lá na juventude, né, fazendo militância estudantil, brigando para ter o direito de usar o tamanquinho nas escadarias da escola que eu estudava, estou conversando com o pessoal da terceira idade, eu estou caminhando para ela, né? então é um lugar também interessante, bom de fazer. O que eu faço? O que eu acho que eu faço de melhor, de mais legal, que é conversar, falar com as pessoas e encontrar esse lugar.